Fala galera, beleza? É o seguinte, no último vídeo a gente liberou a Belly, mano, isso mesmo, liberamos a Belly Mas, é o seguinte, como será que ela se sai com Star Power, com um acessório? Será que melhora muito? Será que fica roubada? Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir agora, porque agora eu vou dar de louco e vamos deixar ela full até o mato Então, se liga só Ok Clasheiros, beleza? Bruna área. mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, vamos pro vídeo Porque, ó, é rapaziada, a gente vai deixar ela full, mano Eu quero deixar ela full, mano Então, já vamos direto aqui, ó Pra poder pegar nossas recompensas, né? Tentar conseguir aí a possibilidade de deixá-la mais top ainda Então, a gente vai pegar tudo, recolher tudo que a gente pode aqui recolher Pra melhorar ela, ó Vamos recolher é, ouro e gemas também no nosso PES A gente abriu até o nível 30, né? E aí no meio do caminho a gente vai ter algumas coisas interessantes pra recolher também, ó Como os pontos de poder, aqui a gente vai jogar já tudo pra ela, galera Tudo que a gente recolher, a gente vai pegar pra ela Primeiro os, os pontos de poder, depois a gente vai abrindo as caixas, tá bom? Aí é bem mais tranquilo pra você poder abrir realmente o que for necessário Pra poder conseguir deixar ela no, no nível máximo Ó lá, mais 100 pontos de poder, mais 50, a gente vai botando aí, ó sem abrir caixas por enquanto, muito bom Tudo até o nível 30 ali, beleza Chegamos já num nível que a gente já tem aí é, Só caixas pra abrir, tá bom? Ah, a gente vai testar também o coach pistoleiro Será que vai ser aqui? Fica aí, calma aí que a gente vai fazer Agora nós vamos lá pra temporada passada Pra poder também resgatar os pontos de poder que a gente deixou As caixas que a gente deixou Tudo na nossa menina Belle, mano, isso mesmo Ó, tem bastante coisa aqui, hein, galera Muita coisa aqui, galera Olha como foi bom ter deixado aí a pontuação Tudo que a gente deixou pra poder usar na hora certa, ó Vamos lá, vamos abrir agora uma caixa Vamos ver como tá Já tá ganhando de novo Já tá ganhando ali as, os pontos de poder pra Belly Vamos abrir aqui a mega caixa Vai que sai alguma coisa bacana ali De... Ah, as coisinhas boas aí sempre é bom, né, rapaziada? Ó, vamos abrir aqui Abrir mega caixa agora E acho que nós já estamos num nível Que já conseguimos botar ela num nível... Muito top, vamos ver. Eu acho que já tá quase pra ir pro full, se não foi, hein? Vamos ver, vamos botar aqui no nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6, 7, 8, 9, mano. Deixamos no nível 9, mano. A partir de agora, ó, sem abrir caixas praticamente, e muito pouca caixa. A partir de agora, estamos já tranquilos pra poder buscar a Star Power. E também os acessórios. Agora chegou a hora de abrir caixas, meu mano. Então, bora abrir caixa aqui é uma doideira, mano. Vai ser demais. Então, partiu. Vamos lá. Opa! Conseguimos o acessório cilada. Bela coloca uma armadilha no chão que explode ao ser acionada pelo inimigo. A armadilha custa 500 pontos de dano. Causa 500 pontos de dano e desacelera o adversário dentro do raio de explosão. Por 3 segundos, cara, muito legal Acessório da velha Mano, chegou rápido, né, mano? Caraca, meu amigo, bora lá, bora abrir mais caixas Não deu, meu Deus do céu Não foi dessa vez Vamos voltar pra temporada, agora é a temporada atual, meu mano Será que até o nível 30 A gente consegue aí com as recompensas Pegar a Star Power também? Bora dar uma olhada então, começar agora, rapaziada Bora torcer, vamos lá Meu amigo do céu Vamos, mano, dá sortinha Deus do Brawl Stars De todas as coisas Meu Deus do céu, vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, uma sortinha Uma sortinha, uma sortinha Ai, meu Deus, uma sorte, mano Não, não, não, não Tenho quatro caixas, mano Quatro caixas, mano Vamos, vamos, vamos, vamos. Será que você é o homem mais azarado do mundo, mano? Meu Deus, mano, não é possível, mano. Eu devo ser o homem mais azarado do mundo, mano. Vamos lá. Mega caixa, mano, vamos que vamos, vamos, vamos, vamos agora, agora, agora, agora, agora. Nossa, mano. Ai, meu Deus, eu sou muito azarado, mano. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. Ainda calma, calma. Vamos ver o que é. acontece, hein? Temos aqui o nosso amigo. E por enquanto é isso, né? Tá complicado, meus amigos. Ó, oh, tá maluco, hein, precisamos wow. do poder de estrela da pele, mano Vamos lá, vamos tentar ver o seguinte, ó A gente tem, ah, tem, tá, tá ele ali, beleza, loja, a gente, poxa, mano, 119 Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui, ai meu Deus, promoções, promoções e mais Preciso de promoções, vamos lá, vamos tentar mais uma vez Em nome do Deus do Brawl Stars, partiu Meu Deus, meu Deus, tá brilhando, tá brilhando Tá brilhando. Vamos lá, tá brilhando. Meu Deus do céu, tá brilhando, mano. Uf, foi! Chegou! Poder estrela da Belle, mano. Oh, meu Deus do céu. Quase que Você tá maluco. Raizica. Tá maluco. Belly recebe uma proteção de 25% toda vez que seus raios elétricos atingem um alvo, mano. Cada vez que a gente bate aí, atinge um alvo a gente tem aí uma proteção de 25% mano que top mano muito bom deu bom hein Ô, oh, meu imagina se eu eu gastei as gemas mano gastei as gemas sobrou caramba mano imagina se não vem aí eu ia ficar triste aí eu ia ficar triste agora a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai testar ela no nível máximo né galera nível máximo ali para ver como que vai sair né rapaziada ó agora sim tudo full full full e vamos ver como vai ser aí jogando com ela então partiu muito bom, já vamos, já vamos com tudo lá, já tá valendo, então partiu, hein? Vamos ver se essa Brawler tá braba mesmo. E ó, agora eu tenho aquela possibilidade de. Usar meu acessório! Usar meu acessório, é. Vamos ver, vamos ver. Ai, bateu ali, hein? Opa! Boa! Ah, boa, agora vai bater, vai bater. Opa, opa! Opa! Uh, uh, uh, uh. Uh. Ai. Nossa, vacilei, vacilei, vacilei, vacilei. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos pra cima, vamos para cima. Preciso armar algumas coisinhas ali, hein, rapaziada. Opa, opa, beleza, beleza, beleza, beleza. Vamos armar algumas coisinhas aqui, vamos. Bora, partiu. Vamos lá, hein? Opa, já deixei marcadinha ali. De boas. Hum, tá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. boa, mano, boa, boa. Nossa, agora foi, hein? Ó, deixei ali o... O baratito pra pegar alguém. Vamos ver se alguém caiu lá na... Ó lá, caiu, caiu! Nossa, moleque! Vocês viram? Vocês viram, né? Boa! Ai, nossa! Beleza, boa! Aí, GG, hein? Aí, GG, hein? Peguei ali também. Soltei aqui. Boa! E aí, matamos? Beleza! Hum... Eita, boa, deu bom, deu bom, rapaziada Tá maluco, essa brawler é braba Bora mais uma então, pra gente ver como tá Vamos lá então, agora o modo nocaute, mano Nocaute é muito gostoso de jogar, mano Esse modo é bacana, gostei, gostei Vamos ver se a gente consegue trollar uma galera, né galera Vamos ver, vamos ver, opa, opa, tá sempre chegando ali alguém Sempre tem alguém por ali, né Sempre tem alguém por ali, vamos ficar de olho aqui, ó Já vou deixar aqui uma... Uma armadilha aqui. Ele tá aqui na esquerda, galera. Ele tá aqui na esquerda, galera. Ó, deixei uma armadilha ali. E GG. O stu finalizou, rapaziada. Bora que bora. Agora eu vou pelo outro lado, hein. Agora vou pelo outro lado. Vamos ver se dá certo. Deixei ali uma, uma armadilha, beleza. Deu bom. Deixa eu vazar, deixa eu vazar, deixa eu vazar. O stu passou por ali. Tô aqui recuperando minha vida E GG. Hum, não pode dar boi, não pode dar boi Boa, levamos, mano Levamos, meus amigos Deu bom, hein Ó, ela realmente demora mais pra cair Percebi que ela demora mais pra cair Se acerta aí o dano é, Na hora da trocação ali, se eu acerto um dano Eu já tomo menos dano Então já ajuda também, né O acessório dela é muito bacana Deixa desacelera o cara que cai nele, que é preso nele, então funciona bem demais, gostei muito da nova Brawler Belly. Agora, meu amigo, agora vai ser subir ela, quanto será que a gente vai conseguir colocar ela? Isso daí vai ficar para o próximo vídeo, então se liga só, rapaziada, vai ser top demais, e é claro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, para acompanhar os vídeos aqui do canal Brawl Clash, falou rapaziadinha, tamo junto!